E aí Clanchado aqui de novo, a gente tá voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional para PC e consoles. A gente tá fazendo gameplay completa e hoje é o penúltimo episódio, antes desse jogo, virar um Metroidvania sensacional. Vamos lá? A gente começa aqui. A gente começa o episódio aqui do cu elevado, uma das áreas que eu acho mais encuradas do jogo. Porque fase de gelo pra mim é... é horrível isso a gente tem umas plataformas que caem essa é a nossa gameplay a gente não está se dedicando aí a pegar as moedas verdes a gente está só avançando e coletando as lanterninhas A gente está com alguns Upgrades, um dos melhores Upgrades do jogo, na minha opinião Estão na sofrência, acabou de salvar o jogo, já estamos com o HP tão baixo Só derrotando aí com calma <risos> Opa! Nossa, cara! Ele se complica às vezes Tão fácil Aqui, se eu não me engano, é uma área bem, bem terrível né? Porque tem essas varinhas, oh, demos sorte, muita sorte Vou pegar uma, uma poção cheia no. Um desses lustres. Então é uma situação meio complicada. Estamos só escalando. Essa a área aqui, ele não tem nenhum chefe eu me lembro depois mais pra frente mais pra frente no jogo a gente vai encontrar um, algo aqui muito importante Acho que a gente já fez mais ou menos metade viu a nossa gameplay a gente está lendo os diálogos opa espinhos dão um dano horrendo, esse frigide é sensacional, vamos ver se com 300, 340 a necessidade de comprar, tem a chance de comprar alguma coisa, não né? tem um churiquinho aqui com carga, vai ficar pendente, esses dois falta precisam de 1500 total. Isso que a gente não consiga fazer não tem problema. olhar para cá tem esses cristais. Isso a gente está pegando. Nossos gameplay por enquanto. Né? Pois todas as áreas vão ser revisitadas. Perfeito. Tiramos um Shuriken, que é uma coisa que a gente não faz muito. Se não me engano se cair nesse buraco aqui, ó, você meio que Quase me desculpe, ficou feio Quer dizer, ainda não acabou né Qualquer inimigo não, Nossa, nós Ajusta esse bicho aqui Deu tudo certo Ainda conseguimos salvar Muito bom que tem aquele... esse carinha aí que a gente não curte de jeito nenhum? Deixou a gente numa situação meio horrorosa. O do vizinho está querendo participar da nossa gameplay. Aparentemente tudo bem, né? Só que não, tá bem ruim. Né? A quantidade de HP que a gente tá, não dá pra chegar muito longe, não. Podia dar sorte, né? Feito. Não sei se era possível pular de mais alto <risos> A gente meio que vai apertando todos os botões assim com né? certo desespero Tá, vamos tentar com calma de novo Acho tá acabando, é, acho que tá acabando. Aqui meio que tem um... como se fosse um chefe, né? logo em seguida seria um chefe, mas eu acho que não é. É isso aí, olha, ele conseguiu, isso significa que a gente pode fazer aquilo? Calma, coração baixinho, ele ainda precisa passar no teste final. Mas eu quero fazer aquilo, <risos> agora a gente precisa ver se ele está mesmo em sintonia com o pergaminho. Ótimo, vai que é tua, profeta. Bem-vindo, mensageiro. Segure o pergaminho sobre sua cabeça para que a profecia seja cumprida. Sobre a cabeça. E eu falei que ele era alerta. <risos> pois é, agora eu acredito. Segure o pergaminho mais alto que isso para que a profecia seja cumprida. Isso. um baita castelão, ele, ele conseguiu dentro de todos os mensageiros, ele justo mais lento, resolva isso por favor, eu quero mesmo fazer aqui <risos> você tem uma aprovação pela frente mensageiro se você sobreviver, vem ao nosso encontro no topo da torre do tempo o último não falou nada Bom, estamos aí na torre do tempo e é isso o vídeo de hoje é isso Logo começa já bem nervosa a torre do tempo. A gente vai concluir o vídeo por aqui. No próximo episódio esse jogo vai se tornar algo incrível. Ou não? Não sei. Ele já é incrível, mas ele vai virar mais que o um Ninja Gaiden. Vocês vão ver. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada de nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário aí pra gente. A gente espera você estar lendo e foi assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.